Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão Excel. Então, como você pode notar, né, se você, claro, já acompanha o nosso canal, estamos hoje aqui numa situação um pouco diferente, né, que a gente grava no estúdio, né, em função aí da quarentena. Eu estou um pouco restrito, então estou aqui solitário, mas acompanhado do meu querido Otávio. Fala oi, Otávio. Olá, tudo bem com todo mundo? Fiquem em casa Isso e lavem as mãos. Isso aí, que nos acompanha né, aí de forma virtual. Agora, se você é novo no canal, é a primeira vez que você está assistindo, então você está vendo a minha cabeça grande e gordo e não é assim que a gente geralmente faz. Nós vamos em frente, o importante é passar aí o conteúdo. É falar sobre a função ou a ferramenta transporte, né, para ajudar a jogar a sua base de dados que está em um sentido e jogar em outro sentido. É basicamente isso que nós vamos fazer. De antemão, antes de tocar a vinheta, eu já peço eventuais dissupas aí, função, né, que nós estamos transmitindo isso de uma ferramenta, viu, um Zoom? Aliás, parabéns o time do Zoom. Que se a internet dá aquela oscilada, eu vou sair um... Corta, você entendeu? Bom, você sabe do que eu estou falando, já afinal você está fazendo trocentas de uniões aí à distância. Beleza? Então, se você ficou curioso, fica aí para que a gente dê sequência do desenvolvimento e aproveito para mandar um, um beijo, não um pode, né? Uma cotovelada aí para todo mundo. Falou, vamos em frente. Bom, pessoal, o que, que nós temos aqui? Eu tenho uma base de dados... Extremamente simplificada, tá? Onde eu tenho, imagine, que isso aqui são os meses, é uma evolução mensal, e aqui na coluna A eu tenho os vendedores. Então eu coloquei aqui gentilmente alguns membros aí da equipe do audiovisual que estão ao nosso lado dentro deste momento aí, é o xarope que a gente passa, mas continua aqui nos apoiando na gravação. Então eu, Juliana, o Tavião, que está aqui nos escutando, nossa querida quem se é Juliana número é uma base de dados é, comum, tá? Colocada ali no sentido horizontal. Talvez mais importante do que o vídeo, meu querido, é essa mensagem que eu vou passar para você. Ou seja, mais importante do que a ferramenta que nós vamos aprender é o toque que eu vou dar. Por quê? Esta base de dados, em teoria, ela está uma merda. Por que, que ela está uma merda? Porque ela foi montada olhando para a impressora. Quando a gente vai montar uma base de dados, né, qual que é a sua tendência se você não tem muita experiência na manipulação das informações? É montar ela de acordo com o que a sua cabeça imagina numa impressora, certo? Então você vai lá, não, essa base aqui fica bonita de eu visualizar. Por quê? Como eu tenho os meses no sentido é, horizontal, isso dá uma, como eu posso dizer, uma sensação de linha do tempo, uma sensação de crescente. E realmente, dependendo Dá, dependendo da ferramenta que você vai utilizar, talvez ela faça mais sentido, mas o que, que acontece, para você colocar a maior parte das ferramentas, não tem sentido eu colocar a informação dessa maneira, com os meses em cima e as informações embaixo, tá? porque por exemplo, se você for aplicar uma tabela dinâmica dentro dessa análise, vai ficar tudo cagado, né? Então qual que seria o ideal? Você colocar talvez os meses na coluna e os vendedores também na coluna. Ou seja, vai ficar uma base de dados extremamente feia do ponto de vista visual, mas você aplicar a informação depois de uma determinada ferramenta, fica legal. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é o objetivo do, do vídeo, mas como eu faço essas porra tudo sem roteiro, eu vou lembrando e vou falando. Como é que ficaria? Né? Você ia pegar aqui o botão, janeiro e o valor. Botão, fevereiro e o valor. E assim por diante para todos os vendedores e para todos, consequentemente, para todos os meses. Você vai ver que apesar de poder dar um trabalho inicial, isso aí vai ajudar muito depois, quando você for aplicar uma determinada ferramenta. Então, essa é a primeira dica que fica você que está esperando o transpor, calma que ela vai chegar. Tá? É, outro exemplo clássico aí de erro em base de dados, ai, botão, eu vou colocar cada mês em uma aba. Então, aqui, planilha 1 vai ser janeiro, planilha 2, fevereiro, planilha 3, vai É uma cagada do ponto de vista de é, operação aí da, da, das informações. Dá para aplicar né, somatórias tridimensionais, entre aspas, né? o Benito já falou isso aqui no canal, mas, meu amigo, procura evitar Monta a sua base de dados olhando para como você pode usar as ferramentas e não olhando simplesmente para como vai ficar a disposição visual, tá bom? Então essa é a dica que fica nesses minutinhos que eu roubei da sua vida. Então em seguida o que nós vamos fazer de modo justamente a colocar a função transporte? Imagine que o Talhão falou assim que ele não quer essa base de dados no sentido horizontal, ele quer no sentido vertical ou vice-versa. Você tem na vertical e quer colocar na horizontal porque... É... Meu, a base de dados é um negócio muito particular. Vai ser que é isso. O que nós vamos fazer, Otavião? Primeiro ponto, você vai selecionar a sua base de dados. Então, no caso, a minha base de dados está indo aí de A1 até M6. O que nós vamos fazer? né Uma das maneiras, uma das formas. Você vai copiar clássico, vai clicar aonde você quer colocar a sua nova base de dados, então eu vou escolher aqui a célula A10, né? e aí nós temos diversas maneiras ou diversas formas de acessar essa ferramenta. Você pode clicar com o botão direito né ir no colar especial, e aqui tem as várias opções, ou você pode acessar aqui na guia página inicial, você pode acionar aqui ó, o colar tem várias opções de colagem aqui, então isso daqui funciona como se fosse é, pequenos atalhos, né? Para quem já usa com mais recorrência o Excel. Então você tem que é, colar função de fórmula, você pode colar sem borda, você pode colar o valor exatamente que é. Ou olha aqui, ó, você pode colar o transporte. Então note, né, nessa pré-visualização como é que está ficando. Ele está pegando uma base que está no sentido horizontal e está jogando no sentido vertical. Então, isso aí pelo atalho. Ou, né, para que você faça assim, o que que essa porra dessa prancheta com duas setas fazendo assim? Se é a primeira vez que você tá aqui, você não vai saber. Você pode vir aqui no colar especial, aqui você tem um detalhamento de todas as opções de colagem, você vai simplesmente aqui, ó, colar transpondo. Tá vendo aqui embaixo, Zerati? Beleza? Vai clicar aqui, ó, e vai dar um OK. Então, isso isso é a colagem em transposição. Tá? Você está transpondo uma base da horizontal, você está transpondo ela no sentido vertical. Tá? Então dá para fazer desse jeito sem problema nenhum. Qual é a limitação de se utilizar a ferramenta dessa maneira? É que qualquer alteração que você faça na base de dados, já estou fazendo cagada aqui, deixa eu voltar. Né? Qualquer alteração que você faça na base de dados, ela não vai alterar o valor que você colou, porque simplesmente está fazendo um copiar e colar clássico aí das informações, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Se você quer eventualmente um dinamismo, olha, chegou alguém aqui para me acompanhar a gravação. Quem quer? Entra aqui. Ah lá. Deixa eu ficar de longe para ninguém me xingar depois. Essa é essa, E aí, tia. tudo bom? Isso vai sair pro canal. Ah, eu não acredito! Pois é! <risos> Então, qual a limitação de, utilizar, né, de se utilizar a ferramenta do colar especial? É que ela é uma colagem, né, um copiar e colar clássico. Você está simplesmente colando o valor e ele só está jogando o sentido aí do horizontal para o vertical. O problema é que qualquer alteração que eu eventualmente fazer na base, né, venha a fazer na base, note que ela não né, mexe no anterior. Então, se você for conduzir uma operação de colagem básica, simples, não tem problema, pode fazer. Agora, se você quer algum tipo de dinamismo dentro da sua planilha, aí eu não indico usar o um colar especial e indico utilizar a função do transporte, beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou apagar, mas só para não ficar... Olha como é um pouco mais artesanal, ou pelo menos gera artesanal. Né? Para não ficar ruim, eu vou apagar as informações daqui e vou deixar né, rachurado. Por que eu vou deixar rachurado? Deixa eu colocar um sininho aqui para ficar bom. Simplesmente que caso você queira usar a função transpor, você precisa no primeiro momento contar quantos valores você tem na horizontal para transpor ele para depois para a vertical e contar quantos você tem na vertical para depois colocar aí na horizontal. Olha que salada. Ah, então o que nós vamos fazer? E para isso dar certo, por que eu fiz essa contagem? Não basta ser vir aqui ó, e colocar a função do transpor porque vai Dá pau. Né? Vai dar pau. Se você tentar, vai dar pau. Eu não vou tentar no meu, porque o meu é o novo, eu vou falar o negócio mais para frente. Então, o que você tem que fazer, caso você não tenha o Office 365, caso você ainda não tenha as opções de é, funções dinâmicas dentro do Excel? Você vai fazer dessa maneira. Você vai selecionar o seu intervalo, beleza? Ali, considerando a célula 10, aqui no nosso caso, como a primeira, e vai colocar, deixa eu colocar do jeito mais fácil que a gente tem. Ó. Vou colocar aqui pelo Fórmulas, Inserir função. Você poderia até fazer isso dentro, aí dentro da função, mas eu estou colocando aqui para facilitar também a minha vida, tá? Eu vou colocar aqui o transpor, que já está aqui, senão você coloca, escreve aqui, ó, transpor, né? Ou procurem em ordem alfabética que vai, vai dar na mesma também, ó, achou o transpor aqui, e vai dar ok, beleza? Então, o que, que a função transpor ela vai pedir? Basicamente, ela precisa, né, só de uma, como eu posso dizer, só de um argumento aí dentro. Você vai selecionar, Toda a sua base de dados que você quer efetivamente fazer aí a transposição. Qual que é o problema? Se você der o um Enter ali e não tiver Office 365, isso vai dar pau. Por que, que vai dar pau? Porque daí você tem que utilizar uma função matricial para fazer essa explosão. Como é que você faz isso no Excel? Tá? Ctrl Shift Enter, né? Então Ctrl Shift aperta e depois selecionou. Olha lá que maravilha, né? O Excel ele está colocando uma função matricial e note que aqui, ó. Ele colocou aquelas chavinhas, né? Isso caracteriza uma função matricial. Então, essa forma de transpor, essa maneira de transpor, ela é feita para quem ainda não tem aí a, o Office 365 como eu disse, e quer lançar mão da utilização de funções matriciais. Eu não vou detalhar, evidentemente, o que são funções matriciais, é, porque ela dá esse. Né, dá, fazer um vídeo só separado. Mas basicamente ela faz essa explosão aí em outro sentido. Se você quiser um canal que eu indico que trabalhou muito, né? E trabalha também muito em função matricial, é o do Fernando Fernandes, tá bom? Já veio aqui no canal também algumas vezes. E por que que eu falei que daqui para frente, talvez, né? não estou falando num intervalo curto de tempo, mas num espaço mais longo, onde as pessoas vão conseguir ter uma aderência maior do Office 365, as funções matriciais elas vão praticamente sumir. Porque toda essa questão que ela faz do dinamismo de explosão das funções, ele é feito automaticamente pelo Office 365. Bom, então o que, que nós vamos fazer, pessoal, para usar e o transpor, é daqui para frente? Eu vou apagar... Na verdade, eu também não vou apagar, vou deixar ela quieta aí. né? Imagine que eu quero transpor esta informação aqui, só que agora nesse pedaço de base de dados. Então, note, né? Então, se você é usuário do Office 365 e já tem acesso aí às novas funções dinâmicas do Excel, todo aquele conceito que a gente disse que você é novo, trate de procurar, porque tem muita coisa que dá aumentar a produtividade, basta simplesmente eu colocar aqui a função... Transpor na sua, na, no Excel que ele automaticamente vai fazer essa transposição automática Sem que haja necessidade de contar quantos eu tenho na vertical Para extrapolar para horizontal e assim por diante tá? Bom que eu falei vertical e falei assim Então eu vou colocar aqui, ó, transpor O que ele faz? Ó, ele converte o intervalo de células vertical Em um intervalo horizontal e vice-versa Que é basicamente o que eu falei para vocês agora então, O que, que você vai fazer? Ó? Você vai selecionar simplesmente a matriz aqui Você quer fazer a transposição Fecha o parênteses e dá um Enter. Olha lá, meu amiguinho Otávio, como é que ficou a transposição é, dessa matriz. Você concorda comigo que ficou muito mais fácil, muito mais dinâmico, com a produtividade muito maior, você jogar né, do horizontal para vertical? Inclusive, qualquer coisa que eu fazer na base original, isso automaticamente vai ser atualizado aqui nessa nova análise. Inclusive, se eu vir aqui, ó, vamos supor que entrou no vendedor. Né? Vou pegar a fintia que entrou aqui, ó. Se eu inserir uma função, note que inseriu aqui ó, uma coluna nova. Vou colocar aqui, ó, Cíntia. Olha lá que maravilha. À medida que eu for... Opa, coloquei errado. À medida que eu for colocando as informações dela aqui no sentido é, horizontal, automaticamente isso vai descer para baixo. Então, é. o vídeo de hoje foi isso, meu amigo. Pelo menos uma tentativa de gravação. Né? Ainda bem que no estúdio ali tem alarme e a gente xinga todo mundo quando passa. Mas o pessoal veio aqui resolver. Então, um beijo para a minha querida Cíntia que vem na nossa gravação. Mas acho que deu para entender o que o transpor faz, certo? Voltando aqui para a minha cara grande, gorda e peluda, né? eu agradeço mais uma vez aqui por você estar é, acompanhando o canal, mesmo ainda que nessa adaptação fora dos moldes original. Tá? Espero que você tenha aprendido para que serve o transpor. É uma, fu uma função assim, relativamente básica, só que o uso dela, eu confesso bastante, que era bastante limitado por essa questão da forma matricial, que toda hora você tinha que ficar é, colocando as informações. Então, com o dinamismo aí tá, do novo, novo Office 365, né, é possível você utilizar ela de forma mais palpável, de forma mais simples no nosso dia a dia, tá bom? Então, no limite, é isso, né? fique à vontade aí, se você ainda não nos acompanha e gosta do nosso trabalho, por favor, se inscrever, porque essa é a métrica que nós usamos para ganhar dinheiro, certo? Se não... Fica complicado aqui também pra gente. Apesar que eu não ganho bosta nenhuma, mas vamos em frente. É, e também, se você não gostou, né, fique à vontade para deixar o seu dislike e não aparecer mais aqui, caso você não goste do nosso trabalho. uma opção sua, tá bom? Um beijo nas meninas, um chute nos meninos, uma cotovelada, o que vocês queiram aí. E até a próxima semana. Minha cadeira está arranjando.